Dados e sustentabilidade, isto é a de Bem ajudando a sua empresa a coletar informações e impactar o mundo. Dados para tomadas de decisão ESG são a base de estratégias que permitem que empresas transformem a forma pela qual elas convivem com a sociedade e o meio ambiente, gerando resultados efetivos, contínuos e profundos, viabilizando o lema Prosperar com Sustentabilidade. As informações relativas à responsabilidade corporativa são quantificadas e analisadas por investidores e consumidores conscientes, que buscam um mundo mais ético, justo e saudável. Melhores práticas ISG estão associadas a negócios sólidos, com um baixo custo de capital e melhor resiliência contra riscos associados a clima e sustentabilidade. Adotar este modelo significa ter compromisso com o mundo, aliando resultados financeiros à criação de um legado positivo para a sociedade. Nossa empresa auxilia na incorporação de práticas ESG em cadeias produtivas e na estruturação de comunidades rurais de pequenos produtores familiares. Com isso, promovemos melhorias agro-socioambientais nessas comunidades e quantificamos resultados de forma confiável e sistematizada.